Olá meninas, ah, é assim, eu vou gravar um vídeo, conforme eu disse quando estava a fazer esta maquiagem, um vídeo de comprinhas, praticamente são recebidos, acho que é assim que se diz, ah, são os recebidos de outubro, eu antes já fiz um vídeo de comprinhas, ah, é, assim. é uma embalagem muito grande, como vocês podem ver, é assim ah, este, este, este recebo aqui que eu recebi hoje uh, é da, da loja da Jananina e muito obrigada Jananina pela encomenda que tu mandaste uh, é o pincel da um, Izmini, acho que é assim que se diz como vocês podem ver, eu já sei que muita gente também tem esse, esse, um, este conjunto de pincéis eu tinha pedido, se não tenha nada, um coral mas depois disse-me que não tinha, só tinha o prédio roxo então eu optei por este aqui, o preto, eu vou-vos mostrar, ele é assim, traz dois copinhos, assim, e dá muito bem que é para a gente levar na viagem. Bem, ele traz aqui uma embalagem, dois, e eu já vos mostro. Eu estou apaixonada por eles. Deixa só fazer aqui um zoom ah, para vocês, ah, traz assim, os pincéis, assim, eu acho que são 12. Olha, ah, afinal são 14 pincéis, ah, são assim. Eu vou optar esta aqui por utilizar a base, ou pode ser mesmo uma corretora. Eu depois vou falar um bocado deles, agora não adianta tá estar tá ali a dizer qual é, que é a função de minha cara, não adianta, porque o vídeo vai ficar grande. Mas eu estou a adorar os meus pincéis, tanto que eu esperei, afinal chegou, vale a pena esperar. E eles chegaram hoje, estou mesmo muito, muito, muito feliz, super contente com os meus pincéis. E eu já tirei umas fotos, já publiquei no, no meu blog, no Facebook, uh, ela é assim, é grande, como vocês podem ver, o tamanho dele. Bem, depois ainda, eu tenho aqui a cola do, a tal cola famosa do, um, que eu pedi na janelina também. Um, vamos lá ver, eu já apliquei hoje umas pestanas falsas. Eu nunca tinha utilizado pistanas falsas, mas é a minha primeira vez e eu não sei se saiu bem, se está bem colocada. Não sei, depois vocês se dizem alguma coisa. E eu acho que essa cola é boa, por acaso. E aqui diz a explicar como é que temos de fazer. Uh, Deixa-se eu fazer aqui o zoom. Está uh, aqui a explicar que, como é que nós devemos colar as pistanas falsas. E vamos lá ver então. Bem, depois, continuando, uh, eu tenho aqui umas coisas também que eu recebi hoje, eu recebi estes dois sacos, assim, são da Oroflama, vocês já conhecem a Oroflama, uh, primeiro eu vou começar com estes produtos aqui do rosto, eu recebi aqui esta sabonete, um, este sabonete aqui é de maracujá e gengibre eu não sei se é bom mas ele tem um cheiro agradável acho que dá para comer mas não se pode ver. Ah, ela é assim eu vou vos mostrar aqui o gengibre daqui tá aqui em cima e o maracujá e que diz Natura secret, secret e eu acho que ele cheira muito bem vocês não têm noção quando chegou parece isso me de porque já dá vontade de comer. <risos> a sério, essa sabonete eu já estou a me imaginar a levar o meu rosto com ela. Isto muito bem, que eu ainda tenho o meu da vontade a acabar. Depois ainda tenho aqui dois cremos uh, do rosto, dois cremes de dia para um o rosto, é só mesmo para aplicar o dia. Tenho aqui este. Mas eu vou oferecer um em alguém que eu não vou utilizar os dois. Tenho aqui este, este aqui é a embalagem azul, este aqui é a embalagem rosa, é, são assim. Eu vou utilizar este aqui, este aqui eu vou oferecer a alguém, não sei, mas eu vou ver. Então estas foram as coisas que eu recebi do primeiro saco. Bem, agora no segundo saco ainda. Eu recebi aqui, uma coisa que eu mostrar no fim, que eu estou apaixonada, um, recebi aqui também umas coisas lindíssimas, de morrer, eu recebi esta, este eyeliner, ele é assim, a minha câmera não foca bem, não sei porque, por isso é que eu decidi comprar uma câmera nova, mas essa não foca bem. Aqui diz black, black, black Fashion, Black Fashion, acho que é isso que se diz. E ele é assim, vocês não têm noção? O, o biquidinho dela, acho que é isso que se diz, não sei. A pontinha dela é assim bem fina, olha para isto. Eu vou fazer aqui um suote para vocês verem. Eu normalmente não gosto muito os delineadores em gelo, não gosto. Este, este preto. Eu prefiro mouse a ah, caneta em gel, mas em líquido não gosto, não sei porquê. Depois ainda tenho aqui esta máscara aqui, também é da Oriflame. Ah, depois ela é assim, eu gostei dela porque ela tem ah, essas pontas aqui muito finas e eu acho que eu vou adorá-la. É assim. Vamos lá ver. Eu adorei a embalagem também. E um roxo assim. Parece queimado. Muito lindo. Bem. Depois ainda recebi também umas pestanas. São duas caixas de pestanas falsas. Umas são naturais mesmo. Ah, ela é assim. Como vocês podem ver. E depois aqui traz um livrinho. A explicar, mas isto está é em inglês, minha gente. Eu o inglês não me dou bem com o inglês, por isso é trazer aqui umas coisas a explicar em inglês. Não vos prometes que eu não sei inglês, vou ser sincera, <risos> mas gostava muito de tirar um, um curso de inglês sério, porque eu gosto muito de inglês. Depois tenho aqui também outra. Esta aqui é o número F07. Este aqui é F017 E o F07 Eu acho que ela é mais natural É umas pestanas assim mais natural Como vocês podem ver E traz aqui uma colinha Eu não sei se a cola é boa Mas eu vou optar por utilizar Eu vou optar por utilizar a mesma cola Du, Que eu acho que a cola Du é muito boa Eu já vejo muita gente também a utilizar a cola du. Então é assim meninas, essas foram as minhas compras, eu já tirei muitas fotos e já publiquei no Facebook, conforme eu disse no princípio, no meu blog, por isso é assim, eu não tenho mais nada de seda <risos> para vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo e do outro vídeo que eu fiz antes da, desta maquiagem com as minhas pestanas falsas, eu estou muito contente uh, por ter utilizado as pestanas falsas e vamos ver, né? como é que isso fica eu estou a adorá-lo mesmo as pestanas ficam assim vamos lá ver com o correto tempo uh, então espero muito que vocês gostem uh, das minhas coisas que eu uh, vos mostrei agora as minhas comprinhas e só tenho a dizer para vocês uma boa, uma boa sexta-feira que já ia tendo quinta, mas a sexta e até um próximo vídeo tchau